Em vídeos anteriores, nós falamos a respeito de mercado de câmbio estrangeiro. E, em particular, falamos a respeito do mercado entre o dólar americano e o yuan, que é a moeda chinesa. E o que vamos fazer nesse vídeo é continuar falando a respeito disso. E o que eu quero focar agora é no mercado de câmbio para o yuan chinês. E vamos pensar nisso em termos de curvas de oferta e demanda. Mas vamos visualizar, graficamente, o que significa esse conceito e os tipos de modelos econômicos que estamos acostumados a ver em um curso introdutório de macroeconomia. E, inicialmente, pensar nisso graficamente pode parecer um pouco confuso, porque vamos pensar no preço do WAN em termos de outra moeda, nesse caso, o dólar, embora você possa fazer isso em termos de outras moedas, como o euro, a libra, ou qualquer outro tipo de moeda. Ou seja, para pensar nessa conversão de moedas, utilizamos dois eixos de coordenadas. Um eixo horizontal, que nada mais é do que o eixo das quantidades, quando pensamos em diversos mercados, e nesse caso específico, a quantidade de yuan chinês. E no eixo vertical, temos o preço do yuan. Mas como você pensa no preço de uma moeda? Você pensa no preço dela em relação ao e como estamos lidando com o contexto americano, eu vou trabalhar com o yuan em relação ao dólar. Então, dólares por yuan. E eu sugiro que você pause o vídeo e pense com calma o porquê de termos colocado dólares por yuan e não o contrário. E também o porquê de colocarmos a quantidade de yuan no eixo horizontal ao invés de dólares. Feito isso, saiba que eu coloquei desse jeito, porque estamos trabalhando com o mercado de câmbio estrangeiro para o yuan chinês. Eu poderia ter feito outro gráfico com o mercado para o dólar, e, nesse caso, a quantidade seria em dólar. Basicamente, eu penso, quantos dólares nós temos em relação a outra moeda? Se fosse yuan, seria quantos wans? por dólar aqui no eixo vertical. Agora, com isso em mente, vamos pensar nas curvas de oferta e demanda e como elas funcionam. Agora, pense na seguinte situação. Imagine que as pessoas estão oferecendo poucos dólares por cada wan, Ou então, as pessoas não querem converter o wan que tem em dólares, isso significa que vamos ter poucas transações financeiras. Agora, se o preço que essas pessoas estão dispostas a pagar para obter o sobe em termos de dólar, mais e mais pessoas vão fazer transações financeiras, correto? Nesse caso, a curva de oferta para o Wan vai aumentar, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais nessa moeda em termos de dólares. É parecido com o que já vimos. É menos intuitivo, claro, porque estamos pensando no mercado para uma moeda em termos de outra. E qual é a curva de demanda? Vai se parecer com muitas curvas que já vimos. Isso porque, se o preço de Wan for alto, poucas pessoas vão querer ele, correto? E quando o preço do wan em termos de dólares fica cada vez mais baixo, mais pessoas vão querer seus wans. É aquele pensamento: "Ei, agora o yuan está mais barato em termos de dólares". A demanda vai ser maior. E esse aqui é o nosso ponto de equilíbrio, que tem uma taxa que eu vou chamar de E e uma quantidade que eu vou chamar de Q. Então, por exemplo, digamos que a nossa quantidade de equilíbrio mude em um certo período de tempo, digamos que seja por um dia. E que, além disso, ela seja igual a miluan, que eu vou colocar aqui como Q1. Claro, esse número é um exemplo. Mercados de câmbio envolvem bilhões, centenas de bilhões, muito mais do que isso, tá? Mas, para o nosso exemplo ficar mais prático, eu vou colocar miluan aqui. É a nossa quantidade de equilíbrio. E a taxa de equilíbrio, que eu posso colocar aqui como E1, que pode ser igual a 10 centavos de dólares por yuan, por exemplo, é a nossa taxa de câmbio atual. Agora, digamos que, por algum motivo, os americanos fiquem mais interessados na conversão de sua moeda para a moeda chinesa. Quem sabe não queiram investir na China. Isso faz com que muitas pessoas fiquem interessadas. Nesse cenário, o que acontece? A demanda por yuan vai aumentar, porque você só pode comprar esse imóvel na China o an, por exemplo. Então, se a demanda for um pouco para a direita, e podemos chamar essa aqui de D1, a nova curva de demanda vai ser D2. E o que acontece se a taxa de câmbio de equilíbrio não mudar? Se isso acontece, então uma maior quantidade de UAN está sendo exigida em relação ao que está sendo fornecido. Tem uma demanda de mais de 1000 UAN por dia. Quem sabe 1500 ou algo maior que isso. O que acontece nesse Nesse caso, é que o preço do an em termos de dólares vai aumentar até chegar a um novo ponto de equilíbrio, ou seja, uma nova taxa de equilíbrio que eu vou chamar de E2 e uma nova quantidade de equilíbrio que eu posso chamar de Q2 deixe eu apagar aqui e colocar Q2 e que pode ser igual a 1.500 por exemplo e a nova taxa de equilíbrio pode ser de 15 centavos de dólares por ano ao invés de 10 centavos e claro você pode pensar a respeito disso em diversas outras moedas essa aqui foi uma intuição de como funciona e eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima pessoal!